E galera, tudo bem? Aqui quem fala com você é uma pessoa que não deveria estar tá mostrando sua cara, mas eu perdi o foco. E como vocês viram no título, eu vou começar a ler as pédias e ler os livros. Então galera, foi isso o vídeo de hoje. Falei, meus inscritos, se inscrevam lá e aqui é meu primeiro vídeo, então galera, foi isso, valeu, falou, só pra dizer isso, valeu!